Oi, águas cinzas e o filtro biológico. Vamos ver o preenchimento do filtro. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. E aí, se tiver a fim de trocar uma ideia a mais, a gente está com um grupo no WhatsApp. Tem chegado um punhado de gente das mais variadas profissões e lugares do país. E as conversas têm sido muito interessantes. Se tiver interesse, o link está aí na descrição. Nós estamos no passo a passo do preenchimento do, do filtro, da, de, de alguns trabalhos feitos no, no filtro biológico, eu não tenho pressa, eu vou fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, e nessas, vou mostrando para vocês o passo a passo, os erros e acertos, e aí eu acho que, eu curto muito fazer isso. Eu acho muito legal essa história toda, porque eu sei que no final das contas, eu não estou jogando, não estou contaminando o ambiente, não estou jogando essa água no ribeirão, eu estou reutilizando essa água, eu estou aprendendo com isso. Né? Eu estou criando vida num lugar a partir do que era lixo, do, do que era coisa feia. Estou né? transformando os meus lixos internos e externos na hora que eu me banho, né? ou na hora que eu lavo roupa, estou transformando os meus lixos em vida. E, porra, isso eu acho muito legal. O vídeo de hoje vai mostrar então a, como é que a gente, a limpeza do material, como é que a gente organiza esse material no filtro. As camadas desse filtro, primeiro eu utilizo areia, aí percebo que a areia nesse momento ainda não está legal, a gente vai ver o porquê. Tiro a areia e coloco brita e aí a brita começa a funcionar legal. Beleza? Vamos dar uma olhada. Hora de começar a fazer limpeza do material. Eu vou tirar uma parte da, da areia e matéria orgânica, deixar no carrinho porque eu vou reutilizá-la é, na, na produção de mudas ou colocar em vasos, muito simples o processo. O que eu começo a fazer aqui é posicionar as telhas de maneira a deixar uns espaços mais vazios na parte de baixo para acumular o lodo que vai se formar com o tempo mas também ao mesmo tempo direcionar o fluxo dessa água para as laterais e canalizar a possibilidade de quando for fazer a limpeza hidráulica é, esse caminho aqui ele fica relativamente aberto para puxar o excesso de lodo aqui para esse lado. Vou utilizar a telha para ir fazendo o fechamento. Ok? Vou fechar mais essa parte daqui e depois colocar um entulho menor. Continuando o nosso passo a passo, as telhas foram dispostas a deixar é, vazios maiores na parte de baixo para o efluente poder percorrer todo o todo filtro. Vou colocar material menor, o mesmo material que estava antes, eu só estou tirando o excesso que essa matéria orgânica aqui, raízes, né, um pouquinho de lodo já seco, isso tudo aqui vai para vaso e vai para planta. Então nada se perde. Daí eu vou colocar por cima disso aqui e depois vem o bidim. Passo a passo. O entulho que estava aqui do lado já foi limpo. Essa terra vai para vaso. Reempilhei o entulho aqui no fundo, deixando ele mais ou menos plano, que agora vem o bidim recobrindo isso aqui e eu vou fazer uma experiência com areia, eu quero que esse entulho com areia faça uma filtragem do efluente que vem para essa outra câmara, eu quero saber aqui agora a questão do do odor, como é que ele vai ficar, porque aí eu quero uma lâmina d'água acima da areia e eu vou trazer água a pé para cá. Muito bem, já passei um pouco do efluente do segundo para esse primeiro filtro. Todo o material está mergulhado, esse material vai absorver a água, vai se assentar direito, a gente pode ver. Algumas bolinhas saindo do filtro. É um material que está absorvendo água e aí está liberando o ar. E esse ar vai saindo. Mais tarde eu volto para dar uma olhada nas coisas. Se estiver tudo ok, eu já preencho com areia. Por sobre o bidim, coloquei areia. A gente não consegue ver agora porque eu puxei um pouco mais do efluente do segundo filtro e joguei ali e olha que a água tá passando, tá passando pouca, porque aqui o que está acontecendo é que a areia também né, demora um tempo para essa água toda passar pela areia e eu coloquei lá no fundo um pedacinho de bidim que ajuda a filtrar e impedir que a areia venha desse tanque para o próximo tanque. Então o que deve acontecer aqui? Toda vez que eu for tomar banho, né, ou que lavar roupa, essa água vai subir e aí durante um tempo ela vai descer outra vez até passar para a segunda caixa. Ou seja, esse tanque aqui, esse filtro, ele vai funcionar com um efeito de maré. Subindo, quando do uso, baixando, quando do desuso, subindo e baixando. Isso tem aqui uma função de que a gente vai ter, hora condições com menos, hora condição com um pouco mais de oxigênio nessa água, o que vai ajudar no tratamento desse efluente. Esse cano, esse tubo um pouco mais elevado, é para evitar que essa água venha por aqui, para eu controlar o nível da água ali embaixo também e para impedir que plantas que eu vou trazer para cá, acabem indo para o segundo filtro e comprometendo a tubulação. Coloquei areia, estou observando, mas já acho que vou tirar areia desse primeiro estágio, porque... Tem um punhado de, de lugares onde a areia não vai cumprir essa função de filtragem, a água vai acabar chegando por ali e aí ela vem por cima e vai ter que, que filtrar e isso daqui já está me indicando que vai comatar muito rapidamente. No lugar da areia devo colocar brita e aqui sim, aqui eu posso colocar a areia para que faça essa função de, de filtragem, vou pensar, ok da maneira que está a gente tem uma filtragem lenta, Esse, essa poeira que está aqui em cima, isso é bem possível que seja silt, que estava agregado na na areia, ou mesmo poeira da, de, de mexendo com, com os entulhos, de limpando os entulhos, né? acho que é mais provável isso. O legal disso daqui é que tem mais tempo, filtra mais o efluente, então ele não vai chegar, ele vai chegar com uma qualidade já melhorada desse lado. Ainda apresentando algum odor. Menos do que nesse outro lado. A gente vê aqui um efluente mais escuro. Água cinza, né? No entanto, o tempo de filtragem, ele é maior do que se, se tivesse brita aqui. Então o que a gente tem que pensar é quanto de efluente cabe ali naquele espaço vazio, daqui para cima, daqui até aqui em cima, mais ou menos uns 30, 35 centímetros. A gente tem de volume vazio, para o efluente que chega da casa poder subir. Um pouco desse efluente está retido ali dentro, porque ele está encontrando uma pressão maior aqui embaixo. Então, uma parte fica retida. A outra parte já desceu, já está aqui dentro do tanque. E aí, no que ele vai subindo, ele encontra areia que resiste à passagem. Então, o que a gente tem que pensar é... Esse tempo de resistência aqui vai fazer com que esse efluente fique aflorado durante um tempo maior do que se fosse a brita. E o tanto de espaço que eu tenho ali, cabe o uso contínuo dentro de uma, de uma residência? Então a gente fazendo as contas são 70 litros por pessoa por dia de águas cinzas o espaço que eu tenho ali é o suficiente para pegar esses 70 litros por pessoa dia, se bem que é intercalado. né? O sistema aqui então vai funcionar também como maré, ele vai encher, parou de usar a água cinza lá, ele vai filtrar, voltou a usar, ele vai subir. Agora, na, na hora de lavar a roupa, vai chegar muito efluente por aqui, o filtro vai dar conta? Retirei toda a areia que havia colocado no primeiro filtro e troquei por uma camada de brita. Por que, é que eu fiz isso? Porque a areia tem espaços mais reduzidos entre os grãos que significa que retém muito o líquido e estava demorando demais para passar dessa desse, desse filtro para esse outro filtro. Então, resolvi colocar mais uma camadinha de brita para facilitar a transição desse efluente. Então ali na próximo a saída por outro lado. Eu vou ver como é que ele se comporta. E daí eu decido se eu vou colocar uma camada mais fina né, de areia. Estava uma camada é, grande ali, de uns 20 centímetros. Talvez eu colocar 5, 10 centímetros de areia seja o suficiente. Porque eu, quero, eu quero experimentar colocar plantas aqui para ver como é que vai ficar o odor. Se for o caso, eu deixo tudo submerso, como já foi feito antes. E aí mando para esse segundo filtro. Não coloquei o bidinho nesse momento. Usei a telinha do segundo filtro. Se for preciso, eu coloco o bidinho aqui em cima. Retirei um pouco de água de efluente do filtro 2. Verti no filtro 1. Um, e a gente vê que a drenagem do filtro está desimpedida. Está legal de maneiras que talvez eu coloque mesmo um pouquinho de areia aqui em cima, mas eu vou esperar um dia ou dois para ver como é que, que vai se comportar o filtro. Então, se você chegou até aqui, é porque curtiu, e se curtiu, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, esparrama o, o conhecimento e chega mais lá no grupo para a gente trocar uma ideia nós estamos querendo evoluir essas histórias todas para formar uma rede de pessoas interessadas em fazer isso em suas casas, residências, sítios, chácaras e ou para prestar serviços para a própria comunidade. eu tenho eu tenho dito nos últimos vídeos que mais de 100 milhões de pessoas no país não tem qualquer acesso a tratamento de efluentes. então se cada um fizer um pouquinho, né? e só o pessoal que Estuda anos a fio engenheiros e, e, e biólogos e tudo mais. Para fazer isso, é, é gente demais precisando, a gente não vai dar conta. Então temos que usar a internet para disseminar essa história, descentralizar essas ações. O mínimo que você consiga fazer na tua casa, ao menos cuidar da água que sai da pia da, da tua cozinha, já é um ganho. Legal? Então vamos junto fazer as histórias. Por esse por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até a próxima.